Começou nesta terça-feira a 13ª edição do Feirão de Livros da Editora UFPR. Até a próxima quinta-feira, dia 13 de abril, o rol do Prédio de Administração do Centro Politécnico será a casa de mais de 20 editoras de todo o país, que ofertam mais de 4 mil títulos com descontos que chegam a 50%. Com o tema Conscientizar para afirmar, essa edição do Feirão de Livros da Editora UFPR traz à tona a diversidade de existências e a afirmação de direitos, uma ótima forma de comemorar o retorno ao formato presencial depois dos tempos de pandemia. Acho que a gente pode brincar com a etimologia da palavra feira. Né? Feira vem de férias, vem de festa, de data sagrada, de congraçamento, a gente se reunir para festejar alguma coisa. E acho que essa feira tem tudo a ver com... Ciência, com arte, com diálogo, com discussão. O fato da gente poder reativar o formato presencial é uma grande alegria também para a editora, para a universidade. Desde 2019 a gente não tem uma edição presencial. É possível conferir a lista dos títulos disponíveis, já com os preços do feirão, neste QR Code abaixo. Mas é bom correr porque os exemplares são limitados. Assim fez a Júlia que deu um tempo lá no mestrado em Física para conferir as ofertas, e olha que está valendo a pena. Eu já vi no foco mesmo, porque tem várias coisas assim, que interessam bastante. A gente, da física, pelo menos, a gente acaba não tendo acesso tanto a livros da nossa área, em livraria Curitiba, assim, essas livrarias mais comuns de shopping. A gente não tem muitos títulos técnicos, é bem difícil de acessar. Então, aqui, não só os descontos, que são uma delícia, ajudam muito a gente, até porque muitas coisas para comprar, mas achar esses títulos mais específicos da área é bem difícil. Então, para a gente ajuda bastante. O feirão nosso é um feirão tradicional. O que aconteceu durante a pandemia, no formato virtual, foi muito legal, mas assim, voltar presencial é, é outro clima, é outro, é outro movimento, que tem muito mais a ver com o que corresponde à universidade ao seu papel. Né? Então esse espaço de troca, de interação, de cheirar o livro, de pegar o livro, é algo que o virtual, embora facilite em alguns momentos, nunca vai proporcionar. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem aí, é, para conseguir ampliar ainda mais a nossa biblioteca. Né? Então, acho que vocês vão me dar licença daqui a pouquinho, eu vou sair para fazer as minhas compras aí.